Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Game, seu é programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor deste programa, programa 270, gente. Entrevistamos muita gente importante por aqui. Tenho Drops Debates na segunda-feira lá no canal do Drops de Jogos. A gente segue fazendo aqui a nossa progra programação. Mandem perguntas, gente, que é bastante importante para todo mundo poder acompanhar. Ajudem no nosso crowdfunding, que é lá no Padrim, eu vou deixar aqui o endereço para vocês acompanharem, padrim.com.br é, barra drops de jogos, para a gente continuar essa cobertura sobre os jogos feitos aqui no Brasil e todos os debates, todos os diálogos que a gente tem com os desenvolvedores por aqui. Não esquece de deixar sua curtida, de curtir, compartilhar. E hoje eu vou falar com um velho amigo, Orlando fala comigo há muito tempo, acho que a gente se conversa desde 2013, 2013 2014 já fez projeto em em VR acompanhei ele em muita coisa que aconteceu e eu fiquei feliz ao ver que ele tá envolvido num projeto da DX Gameworks com a Magalu e o Jovem Nerd que é o game baseado em Huff Gunner que é um personagem de RPG do Jovem Nerd mas eu não vou falar sozinho do jogo vou chamar ele aqui para conversar com a gente fala Orlando tudo bem querido como é que você está tranquilo e aí, Pedro? Beleza, Tudo certo, querido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aliás, primeiro vamos passar o teaser do jogo e Mas, falar, é. perguntar, perguntar um pouco como é que rolou esse convite para fazer um jogo para o Jovem Nerd, que é um dos maiores, é o maior, provavelmente, produtor de conteúdo de cultura geek e pop aqui do Brasil. Um dos maiores, vamos ver. Meu martelo é seu. Orlando deixa eu começar já te fazendo uma pergunta teve que assistir todos os nerdcasts de RPG teve que ler os livros qual é que funcionou um pouco e é um card game no caso é um card game. É, eu tive que reouvir, porque eu sou fã do Jovem Nerd de longa data. Assim. É, é, eu brinquei com eles já diversas vezes. Eu e meu irmão, a gente acompanha a Jovem Nerd desde o primeiro mês do blog, quando eles começaram. Que Jura? A gente... Juro, juro. É, a, que a gente tinha é provas. Meu irmão tem e-mail lido no Nerdcast. 8. Eu, eu, eu, eu fui um pouco mais tardio que vocês. Eu comecei no podcast mesmo. É, então, já. Eu também sou antes... fã dos caras, mas eu sou do podcast. Então, é, é, a gente acompanhava no blogzinho mesmo, porque era uma época, sei lá, 20, 20 anos atrás, a gente acompanhava alguns sites, tipo, de cinema e quadrinhos, coisas geeks mesmo, uhum. e apareceu esse blog no nosso radar, assim, olhando, é, isso foi em lista de e-mails, para ter uma ideia, né? Aquela coisa <risos> antiga mesmo, assim. E aí a gente eu comecei a acompanhar eles desde lá no começo. É, então, assim, eu já tinha ouvido todos os, os nerdcasts, Uh, já tinha lido uh, algumas das coisas dos livros deles e tal mas quando a gente quando apareceu a oportunidade obviamente que a gente teve uma imersão total no universo de Gunner de novo né a, a equipe que está trabalhando comigo é, é muito fã então tipo assim é, todo mundo ou já tinha lido ou já tinha ouvido os nerdcasts e é, é tá sendo bem legal de trabalhar com esse projeto por conta disso assim também Uhum. E Orlando, você é um cara que eu acompanho há bastante tempo, quando começou a ter VR aqui no Brasil, você fez jogos muito interessantes é, para essa tecnologia que continua sendo de nicho, ela popularizou um pouco, mas ela ainda segue num, num segmento bem particular, você é um cara que, que lida com inovação, e esse projeto ele é muito diferente de tudo que você tinha feito antes como desenvolvedor indie, porque é um jogo que a gente para para pensar um pouco, eu vou, eu vou tirar um pouco de lado a sua paixão pelo Jovem Nerd, que também é minha, eu, gosto, eu ouço o podcast deles toda semana. Mas é um card game, é um jogo bem mais tradicional, baseado em um jogo tradicional é, de RPG, um pouco mais dentro de algo mais conservador da indústria. E ao mesmo tempo você está junto de empresas. A DX Gameworks é uma, é, uma, é uma empresa de games nacional, que, era, que é do Daniel Monassero, que é da Garage, que tem... É um, um investidor e tá, teve um espaço muito interessante no Big Festival. É, você tem a Magalu Games que está entrando também, investindo nesse mercado, que é muito interessante, uma, uma grande varejista do setor, que é a, uma das proprietárias da marca Jovem Nerd hoje em dia. São clientes grandes e acho que demandam também muito do seu trabalho. Você tem que entregar o produto ali no final, é, bem feitinho, para um cliente exigente. É muito diferente de tudo que você já fez? É, é, um, é uma coisa nova? Ou tem pontos em comum com outros jogos que você já tenha feito? Não, tem bastante coisa em comum. Uh, ao longo da minha carreira, a gente, uh, no, no meu tempo de, uh, com a Imagination, uh, uhum. a gente trabalhou muito com VR durante muito tempo mesmo. Uh, a uhum. gente foi a primeira empresa, uh, a Imagination no caso, né a lançar uhum. conteúdo uh, conteúdo comercial de VR na América Latina. A gente foi bem com no começo Samsung. mesmo. É, com a Samsung, exatamente. Então, uhum. assim... Uh, tem todo esse histórico, mas mesmo antes disso, eu já, a gente já... Sabem é... por que eu sei disso? Porque eu fui o primeiro jornalista a entrevistar o Orlando sobre esse caso. Então, vai. assim, é, é, a gente já vinha trabalhando com, com jogos há muito tempo. Então, uh, eu, eu, eu, eu sou formado em game design desde 2010, mas formado em industrial desde 2007. Comecei a empresa lá em 2007. Então, já, trabalhei em muito tipo de projeto, uh, com clientes pequenos, médios e grandes. Uh, uhum. Uh, uh, uh, ao longo da nossa história a gente acabou trabalhando com clientes gigantescos também assim então isso não não, não é tão diferente sabe agora uh, o fato da gente tá trabalhando com um produto que a gente sabe que é que tem uma paixão ali junto né e que tem uhum. investimento atrás disso e que tem um cuidado atrás disso né porque tipo não é só o Nerdcast não é só o, o livro sabe agora na CXP mesmo foi lançado um RPG de Gunner com Gunner pela, pela editora Jambô, uh, que é baseado... É uh, a, a mesma a mesma galera que, que faz o Tormenta e tudo mais, com uhum. o autor dos livros envolvido, o Daniel né Então, assim, uh, é muito legal poder participar disso. Uma, uma uh, propriedade intelectual que é brasileira, uh, obviamente que o Raffi Gunner das propriedades do Jovem Nerd talvez seja mais derivada de outras coisas porque vem dessa dessa coisa de RPG clássico né o primeiro era uma homenagem aos RPGs clássicos assim bem D&D uhum. mesmo uh, mas uh, até por conta dos livros da série de livros que existe o existe toda uma todo um lore e toda uma construção do universo ali uh, que a gente vai poder explorar bastante assim então uh, tá sendo bem massa de, de, de poder fazer isso com essa IP brasileira que Sabe, tem potencial de se tornar uma IP que não fique só aqui, que seja internacional, e é o nosso objetivo, né? Uhum. A ideia também é ir numa toada, né? A gente está vendo um, um sucesso muito grande, que é o, o Witcher 3, já um grande game, depois vira a série para Netflix, e tem essa, essa intersecção, né, Orlando? Não pensar o game só como jogo, né? Você pega uma mídia. Pô, o Jovem Nerd era um, era um podcast que começou zoando notícias, fazendo memes, depois vira um, um podcast mais tema, dos temas da cultura nerd meio que destrinchando, depois vira um jogo de RPG em áudio, e aí começa a virar livro, começa a virar diversas outras mídias, no final das contas, o game é mais uma via para eles expandirem o, o, os, os projetos autorais deles, né? Totalmente, cara. É, é, essa, essa ideia de transmídia aplicada ao máximo mesmo assim é, então o nosso objetivo com o jogo obviamente é pensar não só no público uh, que já conhece o Jovem Nerd mas é um jogo que tem que se sustentar por si só como um jogo também sabe é, para a gente poder lançar ele fora do Brasil e ter impacto com isso e tudo mais é esse o objetivo entendi e, Orlando, como é que foi um pouco? Como é que você foi chamado para esse projeto? Quem conversou contigo? Você já, já já tinha contato com eles? Como é que funcionou isso? Então, uh, uh, em 2020, uh, imagine... eu e o Daniel, da, da DX, a gente é amigo há muitos anos. A uhum. gente uh, já trabalhou junto na época que o Daniel era da garagem e tudo mais. Uhum. E o Daniel estava montando esse projeto da DX Gameworks, uh, trazendo estúdios para dentro da DX. E aí ele me chamou para ser diretor lá dentro. Ele estava precisando de alguém uh, que pudesse uh, gerir esses times que estavam chegando, né? Uhum. E aí em 2020 uh, eu fui para lá, acabei levando minha equipe da Imagination também. E uhum. eu já estava trabalhando em outros projetos lá quando surgiu esse contato com a Magalu e com o Java Nerd. Aí o Daniel uhum. sabendo que eu era fã dos caras, uh, né? Não, vamos uhum. junto, vamos vamos vamos conversar com eles. Então, assim, a gente teve. A gente até falou disso brevemente na BGS, assim. Que a gente teve um momento inicial de conversa com eles que foi de propor projeto mesmo. assim Então, uhum. ficou na minha mão de pensar ideias de que encaixava com qual IP. A gente não fez proposta só para pro, esse jogo, para esse card game do Figandor. A gente acabou fazendo proposta para o IP do Tulo, para outras coisas também. É, falando dos hobbies, sabe? Tipo assim, a gente começou a tentar explorar coisas possíveis de, de, de virar jogos né uhum. uh, e aí entra entre as ideias que foram várias a gente uh, pincelou cara mas vamos a gente quer trabalhar que era a intenção deles no, no caso uh, e a gente gostou muito dessa proposta de, de card game que tu trouxe então tipo uh, eu gosto muito da card game uh, hoje em dia eu, eu jogo muito menos do que eu gostaria uhum. mas eu sou que da que você geração? gosta então, eu, eu joguei muita coisa, cara, é, eu, eu fui da primeira geração a jogar Magic no Brasil, quando a Devir trouxe ah. lá em 94, 95, sabe, então ah. é, era adolescente na época, e é, assim, eu, eu joguei Magic por muito dos anos 90, é, uhum. depois parei de jogar no, no começo dos 2000 é, Magic, mas joguei Netrunner, Uh, joguei muito Hearthstone joguei, sabe, eu agora estou viciado em Marvel Snap, por exemplo mas assim, também joguei muito uh, muitos outros card games indies e tudo mais, sabe, eu sempre tive uma paixão por esse tipo de jogo, então na hora que a gente pensou como a gente vai trazer esse universo RPG, como a gente vai contar, como a gente faz um projeto uh, que tem que uh, obviamente que tinha que ter uh, um escopo contido para, tipo, a gente tinha que apresentar alguma coisa que pudesse ser executada Uh, junto com a Magalu com o Jovem Nerd e tudo mais e aproveitar as forças da CP sabe e aí eu, eu a minha primeira ideia para isso nesse caso depois dessas primeiras conversas foi cara vamos fazer um card game de Huff aí é isso que vai funcionar uh, e aí a gente começou a adaptar como fazer isso e aí a gente chegou nessa ideia de ser um deck builder que é um gênero específico dentro dos card games né uh, que diferente de Magic e tudo mais ele traz características do, do tipo de jogo roguelike, onde tu tem várias runs, tu morre diversas vezes, uh, mas cada vez que tu joga, tu abre coisas diferentes da história ou cartas diferentes do jogo. Você então volta época... mais experiente da morte. Exatamente. Então, assim, tu morre várias vezes, mas no entanto, cada, cada experiência é uma experiência meio única, porque tu tem caminhos diferentes para seguir na história e tu vai abrindo coisas ao longo do caminho, cada vez que tu vai mais longe essa experiência, uh, alguma coisa essa experiência fica para ti, e tu vai melhorando o teu deck uh, e adaptando ele, então tu pode jogar de diversas formas, né uh, nesse momento a gente tem, por exemplo uh, no, no deck principal do Ruffy, tu vai ter três arquétipos de carta, que são as cartas de ataque cartas de controle e cartas de oração que tem tudo a ver é, né uh, com, a, com a história do que que é o Ruff Gunner né? o Ruffy Gunner ele é esse personagem que é uh, um, um herdeiro dos reis, mas é perdido, ele é achado criança uhum. uh, numa montanha por uns monges de uma vilazinha uh, qualquer. Ele uhum. é criado por esses monges e vira um clérigo. Então, uhum. paladino, assim, né? Então, uhum. é, ele tem esses poderes, esses milagres que ele aprende dentro do mosteiro e tudo mais. Uhum. Uh, e tem um dragão vermelho, é clássico do RPG, né? O dragão vermelho que é a grande ameaça e tudo mais. Uhum. Ah, uma coisa importante a gente, a gente decidiu também nessas ne, o que fazer a gente tinha três livros do graf já uh, já foi anunciado que vai ter um quarto livro na série mas uhum. a gente estava na dúvida inicialmente sobre como, como uh, adaptar isso a gente decidiu não a gente vai fazer esse card game vai ser baseado no primeiro livro então assim nesse fechou escopa tá, exatamente o que a gente está fazendo é adaptar o primeiro livro do Gunner, né uhum. uh, e assim, uh, os Nerdcast RPG que se passam nesse universo de Gunner, eles acontecem cento e poucos anos depois dessa história do, do, do próprio personagem do, do Ruff, né? Então, uhum. a, o que a gente está fazendo é muito mais adaptar os livros. É porque o tom do livro também é diferente, né? O Nerdcast ele é zoadaço, ele foi o primeiro Sim. Nerdcast RPG ele tem um clima totalmente de piada e de zoar o, o, os arquétipos e os, os clichês mesmo, nem os arquétipos, os clichês. Vocês verem como eu sou fã do Nerdcast, o primeiro Nerdcast RPG era uma zoação com o ato de narrar um Nerdcast que conta essa história, é o próprio Dave e uhum. o, o Alexandre, e, só que, a, só que a, a narração ficou tão boa que eles transformaram num jogo mesmo, né? Exatamente, exatamente, então assim... É, eles eles tinham esse aspecto de vamos zoar com essa coisa dos clichês de RPG. Então, começa numa taverna, tem um dragão vermelho e tem uma donzela. e não, Eles zoam com todas essas coisas. Então, assim, obviamente que a gente vai pincelar coisas desse universo que eles criaram no Nerdcast também, para trazer para o jogo. Mas é muito mais baseado no livro, que tem um tom muito mais sério, é, que tem uma história mais estruturada é, como narrativa mesmo, né? Uhum. Uh, mas assim a estátua de São Arnaldo que cospe a Rosa ela tá lá uh, né <risos> coisas coisas que são desse lore desse universo uhum. vão estar lá obviamente né que vem dessa coisa da, da cultura da internet do, do meme da zoação e da do improviso também um pouco né eles vão lá e, e vão improvisando e fazendo esse tipo de, de coisa uma coisa que eu ia perguntar para você Orlando é me parece bem claro como é que foi o seu diálogo um pouco com eles, que são os criadores do produto. Mas o Jovem Nerd foi adquirido, a maior parte da empresa hoje pertence à Magalu. A Magalu está sendo um player, eu estava conversando com algumas pessoas no Big, interessante, estava fazendo alguns concursos para os indies com, com premiações generosas, está querendo se inserir no mercado, está tentando entender também as demandas é, dos desenvolvedores. Te pergunto, qual que foi a participação da Magalu, é, como ela ajuda o, o projeto... E eles também deram algumas ideias, como é que funcionou um pouco isso? Queria entender da parte deles também. A gente tem, uh, o no, nosso contato é, é Diex, Magalu e Jovem Nerd. Então sempre tem... Uh, três. Né? É Exatamente, são, são, os, são os três ali na tomada de decisões principais sobre o projeto e tudo mais. Mas as decisões criativas, elas são muito mais entre a DX e o Jovem Nerd, que são... Uh, acho que assim eles são parte da Magalu como empresa também então assim essas decisões ficam com, com, uh, com o uhum. Dave com o Alexandre muito mais né então assim a Magalu participa obviamente mas muito mais decisões de negócio decisões estratégicas uh, mas no, no dia a dia de desenvolvimento nosso decisões criativas e tudo mais é uh, é muito mais um contato uh, de DX o time de criativos e o, o jovem nerd mesmo muito bom uh... Orlando, é, nosso mercado mudou muito desde a, acho que a última vez que eu te entrevistei foi a mesma coisa desse projeto da Samsung que foi inovador mesmo, você foi o primeiro, eu estava no Tech tudo ainda, e, mas eu acompanhei depois é, Mono Wheels que você fez é, fez uma tech demo fantástica, acho que é legal daqui a pouco a gente pode passar um pouco para mostrar um pouco desse projeto, mas é, tua percepção do mercado é, melhorou, piorou, mudou é, você vê mais oportunidades hoje em dia? Você acha que as coisas estão mais estruturadas? Te pergunto assim, no geral, como é que você vê os colegas desenvolvedores, o público brasileiro, você acha que está consumindo mais jogos brasileiros? A divulgação melhorou um pouco? Ou eu continuo devendo para vocês, como é que está funcionando isso? <risos> o mercado tem altos e baixos, como né, qualquer mercado, mas assim é, a gente teve algumas particularidades nesses últimos anos. Assim. Durante a pandemia, o mercado de jogos deu uma explosão porque as pessoas estavam muito em casa e consumindo muito. Essa explosão, ela teve algumas consequências. assim. Então, tipo, a gente teve um boom no mercado de jogos, durante a pandemia teve empresa crescendo muito, e às vezes esse crescimento não era sustentável, assim, muitas vezes. Então, a gente está vendo o layoff virar uma coisa extremamente comum nos últimos seis meses, Uh, em diversas empresas, não só dos games, mas de tecnologia. Uh, então, assim, a gente tem consequências disso. O mercado agora, eu diria que ele está numa numa ressaca do que foi a, o, a alta da pandemia, né? Subiu uh, na especulação e caiu no fato, né? Mais ou menos isso. E aí, uh, mas fora esse fato que é que isso está acontecendo, né? O mercado uhum. não está desacelerando nem nada, mas ele está Uhum. Uh, o que tá acontecendo é tipo teve um crescimento gigantesco de certas empresas contratações inúmeras e teve muita o que aconteceu também foi que muita gente que trabalhava nas empresas do Brasil começou a trabalhar para fora do Brasil porque tava uh, como todo mundo tava remoto uh, houve também um pouco essa mudança né de pessoas passando a trabalhar remoto mas para fora do Brasil e ganhando em moeda de fora do Brasil uhum. uh, e houve também, no Brasil, uma consolidação um pouco dessas empresas. A DX é um exemplo claríssimo disso. É, onde é, vários estúdios eles foram ou adquiridos ou incorporados, é, como é o caso da Imagination. Imagination ainda existe como Imagination, é, mas, ela, mas assim, eu e minha equipe, a gente foi para para DX e tudo mais. É, assim como outros estúdios isso aconteceu. Então, esses pequenos estúdios de 5, 10 pessoas... Uhum. É, acabaram, muitos deles, não isso não, não não a todos, mas muitos deles acabaram ou se desfazendo ou sendo adquiridos ou, ou as pessoas começando a trabalhar para fora ou, ou a, indo para outros estúdios maiores, né? Então, uhum. isso também tem acontecido nesses últimos dois anos. É, esse, eu, eu diria que esse é o ponto atual do nosso mercado, assim. é, é Essa consolidação e agora esse, essa ressaca, assim. Hum. É, é uma ressaca, mas de uma certa forma, é, não estou querendo ser otimista, perda de emprego nunca é uma boa notícia, mas de uma certa forma pelo menos está é, se ajustando, né? eu acho que dá, dá, ainda dá para pensar num futuro otimista, porque vai ser demandado ainda muitos serviços... De tecnologia. Resta ver se o país vai ser mais receptivo para o nosso trabalho, né, Orlando? A, a taxação ainda é muito alta, precisa reduzir imposto e precisa também existir um ambiente em que existam investimentos no cenário, né? Tanto em eventos quanto em outras, outras vertentes. E aí eu te perguntar... É... O, o, o Mono Wheels, eu vou pegar aqui o trailer dele e mostrar um pouco. Como é que ficou esse projeto? Ficou na. Mono demo? é um dos projetos. Então, uh, o Mono Wheels, uh, ele tem uma história uh, conturbada. Esse, esse inclusive, é o primeiro trailer dele primeira coisa que a gente fez. Quer que eu bote mais recente? aí que tá, o mais recente não, tu não vai achar muita coisa dele ah... né? porque, assim o que, o que aconteceu foi uh, o Manoel a gente teve uma a gente fechou com uma publisher grande uh, em 2017, acho que foi é, 2017, 2018 uhum. e aí uh, a gente trabalhou por dois anos nele, quando a gente estava muito próximo de lançar, a publisher cancelou o projeto uh, cancelou Ups. o projeto, não, cancelou, cancelou o financiamento de diversos projetos de jogos, né eles mudaram o foco da empresa e aí uh, o Monelus acabou num limbo. Uh, no entanto, Monelus é um dos projetos que eu levei para a DX, tá? É, hum. é, é, a gente não parou de fazer viar não. <risos> então assim. Era é um quase a minha projetos, dúvida mesmo. É, é um dos projetos que eventualmente uh, devem sair pela DX, porque a gente levou esse projeto para lá para dentro. É, a, a, a propriedade intelectual ainda é minha né uh, hum. e a gente uh, negociou com eles justamente para poder uh, depois do desembaraço que a gente teve que fazer legal da, dessa outra publisher a gente poder uh, levar isso adiante né uhum. mas o mercado deviar é, é adoces assim, vocês estão é, vendo aqui no, no trailer no Slush a gente acabou dar... é... pode falar desculpa a gente acabou ganhando algumas coisas com essa primeira versão porque isso né 2015 mercado de deviar tava iniciando, assim, o mercado mais uh, comercial mesmo, é, uhum. e aí a gente teve muito destaque com essas com essas coisas na época, assim, tanto que a gente assinou com uma publisher grande, né? Uh, mas, enfim, coisas que acontecem na indústria, uh, depois que isso aconteceu com a gente, uh, é muito estranho, porque eu, eu, eu não conhecia tantas histórias de projetos cancelados uh, próximos do lançamento com publishers, porque as pessoas acabam não falando muito disso, mas é, eu descobri muito projeto, que muito desenvolvedor brasileiro, é, e não só brasileiro, mas né, é, do mundo inteiro, acaba passando por isso com alguma frequência. Assim. É, muda estratégia, muda foco, a gente não vai mais por journey projeto projeto, enfim, coisas desse tipo acontecem. Mas assim o Manoel, ele... Tem uma, uma possibilidade dele ainda ver a luz do dia em algum momento, repaginado provavelmente, uh, num futuro breve. <risos> Não, e, e muito bom você falar isso abertamente. A gente fez uma live alguns, algumas semanas atrás, com o, duas semanas atrás, com o Ivan Sendin, que é, uhum. enfim, lá da, da, da... Diretor executivo da The Jogos. Da, da, da The Jogos, enfim, tá envolvido com um monte de coisas. Ele deu uma palestra na Hero Games Brasil, que é um evento que aconteceu remoto e em Fortaleza. E ele tava falando, que eu concordo assim 100% com ele, que o nosso mercado tem muita coisa interessante, mas tem aquela cultura chata dos coaches, de tipo assim, vamos falar do projeto de sucesso, aí todo mundo conta histórias lindas de alguns projetos. E ele falou, cara, eu acho que a gente tinha que começar a falar de projetos que não deram certo, projetos que não fracassaram. Não é o caso do Mono Wheels, Mono Wheels está, pelo que eu entendi, é, aqui, no hiato. É, mas é assim, é, Ele está no hiato, mas ele tem muita história de derrota junto deles. Uhum. Mas acho que é legal <risos> falar dessa questão da derrota, porque eu acho que para a turma que está entrando, é bom não vender a ilusão também, né, Orlando? Claro. Eu é, acho. assim, é, eu, a, a vida toda de desenvolvedor, eu dei muita palestra já, né? É, nesses anos todos aí, em big festival, em faculdades, é, em evento e tudo mais, e eu, eu costumo uh, não ter medo nem problema de falar da de quando acontecem essas coisas, assim sabe? Isso acontece com frequência, né? É, e, a, e por isso que eu apontei, assim, porque no ano em que aconteceu, na, na, na GDC de 2019, que foi um pouquinho depois a gente ter cancelado, o, da da, da publicidade cancelado o projeto uhum. é, eu tava muito abalado porque ela aconteceu tipo no mesmo mês assim a GDC eu tava lá em São Francisco com muito desenvolvedor amigo de, do mundo inteiro comecei uhum. a contar essa história até que tinha sido cancelado e comecei a ouvir de gente do mundo inteiro da Argentina da Colômbia da galera da Europa galera da Malásia que eu fiquei amigo galera da Ásia é, sabe é, acontece muitas muitas histórias é tipo Cara, faltava seis meses, a publisher cancelou. É. Ou, ah, a gente perdeu o investidor faltando três, a gente teve que parar o projeto. Ou, ah, o publisher ficou com IP no final do projeto e a gente está tá engavetado. Então, sabe? Muitas histórias desse desse tipo. Assim. Então, no fim das contas, pelo menos a IP é nossa, o jogo é nosso, uh, a gente ainda tem talvez alguma forma de lançar ele no futuro próximo, uh, mas é. é <risos> essa até hoje é a história. É altos e baixos com vários baixos. <risos> não, e é bom falar abertamente sobre isso, até para, tipo, se o pessoal realmente quer ter menos é, problemas, tem que aprender com os problemas dos outros. Um ensina o outro, e é assim que a coisa evolui. O Carl Tóquio está aqui nos comentários, ele mandou uma pergunta aqui para você, é, levando em consideração o Ruff Gunner. Você recomenda para um desenvolvedor indie começar por card games? Não. Por é que não? É complexo. <risos> card game é assim é, mesmo card games um card game mais simples um deck Builder tu ainda vai ter uh, centenas de interações entre essas cartas é um trabalho bem árduo de balanceamento em especial uhum. é, obviamente que a gente tem histórias de sucesso de times pequenos que fazem card games então não, não, é, não que não exista a possibilidade é. né Talvez o maior seja o Slade Spire que é um dos maiores é, é, é, é com certeza um dos um das nossas maiores influências e também um dos maiores casos de sucesso de um Early Access no Steam é. É. e o Slade Spire ele é dois caras assim então tem como até mas eu não recomendo porque é um é uma é é, é, é, um, é um gênero de jogo bem pesado do ponto de vista de game design sabe balanceamento uh, e tudo mais então uh, não não eu não acho que seja o pote partir de céu para quem tá começando como é que, que tipo de jogo você recomendaria para quem está começando jogo pequeno que possa ser terminado porque assim <risos> é o maior problema dos pequenos desenvolvedores que começam é não terminar nada. E isso, e assim, eu estava contando agora a história de um jogo que ganhou o prêmio em 2015 e não foi lançado até hoje. Então, assim, a gente tem muitos exemplos desse tipo de coisa. É, é horrível isso para a indústria. Ainda bem que nesse meio tempo a gente lançou bastante coisa com cliente e com outros trabalhos aí para não ficar só nesse jogo que não sai nunca. Mas o ideal, uma das a, talvez a principal skill que a gente precisa ter como desenvolvedor de jogo é aprender a terminar e lançar jogo. Uhum. O, seu, o seu projeto pioneiro com o, a Samsung foi o Dodge desse né? É isso. Uhum. E a gente tem o trailer dele aqui, porque eu revirei tua carreira agora nesse momento. <risos> Pegando aqui os trailers dele. mas Dodge DS, eu lembro, inclusive, como a gente conversou. Você estava com o aparelho na mão numa BGS e falou: Vem cá, que eu quero te mostrar um negócio. E não é, tinha. Então, ainda, essa, né? é, esse trailer aí, inclusive, é da versão anterior. A gente lançou com a esse jogo em 2013, é, uhum. é, para mobile e uhum. aí a Samsung estava atrás de projetos que poderiam ser é, levados para VR e eles viram potencial nesse joguinho é, e aí a gente foi um dos primeiros é, na verdade a gente foi a terceira empresa convidada pela Samsung no mundo a fazer isso e a gente é, acabou é, sendo um dos títulos de lançamento do Samsung Gear VR na época muito bom esse Audod Diz é o Dodge Diesel, muito divertido. É muito bacana. É, Orlando, falando um pouco sobre. Cultura geek, nerd no Brasil, que você é fã, você acompanha o Jovem Nerd desde quando os caras faziam a montagem de Star Wars no blog. É, agora eu vou fazer uma pergunta bem fora do nosso, do nosso caixinha. Você acha que melhorou o tipo de conteúdo que existe hoje? Você acha que está mais. É, inclusive estão tá, tendo discussões mais importantes, mais interessantes. Eu falo até pela mudança um pouco de tom é, do Nerdcast. Por outro lado, eles profissionalizaram muito essa produção é, de RPGs e conteúdos originais e estão abordando até assuntos históricos, antropológicos. Eu não vou entrar nem em política, que é meu, meu tia, mas você é, sabe o que eu estou falando. Mas também. é, então, claro. Eles entraram é, também. Assim, é, eu, eu, eu fico extremamente feliz e talvez... O fato de eu estar trabalhando nesse projeto tem a ver com. Não existe, não existe nada assim política, né? No fim das contas, assim. <risos> uh, o fato deles serem uh, caras que, que, que têm esse, essa presença muito forte, talvez sejam, entre os criadores de conteúdo nerds, sejam os dois. Uh, sejam né o, o principal site brasileiro disso, assim. Uhum. e o fato deles não só serem posicionados como não terem medo de falar das coisas que são importantes isso me, uhum. me atrai ainda mais para continuar sendo fã deles assim certamente foi... Uh, ao longo do. Obviamente, se a gente começa a escutar coisas para trás, e eu tenho certeza que se eu for olhar Post Milder, 2000 Eu critiquei eles publicamente, eu tenho certeza que eles leram meu texto, quando teve aquele episódio <risos> de, de machismo há um tempo atrás, acho que era do Pink Vader, alguma coisa assim, e eu cobri. Isso foi parar na Wikipedia. Não, é, não acho que ninguém lembra mais. Ideia, mas tá Mas assim, fala... mas, mas, assim mas, o que eu acho legal é entenderam entendeu e acho que eles mudaram radicalmente depois de vários episódios mas eu acho, acho que a gente também mudou. né Pedro eu tenho certeza que eu falei Sim. bobagem já na internet Sim. algumas centenas de vezes aí eu, gente, eu continuo né? falando às vezes eu falo mas escapa Exato mas o fato de a, a gente conseguir ver crescimento nisso e conteúdo acompanhar isso é, é, é, é muito bom assim eu, eu, eu fico muito feliz a, a, de escutar até hoje e recomendar Uh, o Nerdcast, uh, e agora eles têm outros podcasts que são mais focados, como Caneca de Mamicas, que tem, sabe, um público que é mais, das esposas deles, que é para um, um público mais feminino, uh, ou mais diverso, no caso, né? Sim. Uh, e não Mas não só isso, né? As pessoas trabalhando no site uh, e, e na, nas notícias e em, em todas as áreas também são pessoas diversas e conteúdo é diverso, é, acho que isso é fundamental assim uh, ainda mais a gente sabendo quanto que tipo certos canais são completamente cabeça fechada são completamente uhum. uh, não querem saber de nada de conteúdo não quero política envolvido com minhas notícias. cara <risos> todos os serviços que tu gosta são de alguma forma conteúdo político né então uh, não, não existe isso então uh, fico feliz deles, deles serem ativos nesse nesse aspecto e eu acho muito importante falar uma coisa, que quando o Orlando fala aqui sobre politização, eu falo até pelo meu próprio exemplo aqui. Não é que... Eu converso com pessoas que pensam diferente de mim, gente. Não tem problema nenhum com isso. A questão é, é, é que quando você não politiza os assuntos, você começa a desinformar um pouco o seu público. O seu público nunca tem contato com aquele tipo de conteúdo. E ele vai se informar mal, né, Orlando? É muito melhor quando você puxa o debate é, para o próprio, próprio círculo... E aí você vai pesquisar o tema e você não vai falar besteira a respeito disso. Você vai aprender alguma coisa é, nesse tipo de produção de conteúdo. O Drops de Jogos é um site de jogos, não é um site de política. Mas a gente eventualmente traz esse assunto, porque é um assunto que está em voga no Brasil. O Jovem Nerd não é um site de política, é um site de cultura pop. Mas falou a respeito de conteúdo político, inclusive porque estava rolando uma eleição esse ano. Então, mas não é só, só por isso, é, é, é só a gente pegar um exemplo mais clássico. Star Wars é baseado na guerra do Vietnã. Sim, Senhor dos Anéis na Segunda Guerra Mundial. Sim, sim, exa exatamente. Então, assim, a gente não tem como fugir disso. Os nossos maiores exemplos de cultura nerd têm panos de fundo que são extremamente políticos. Então, esse discurso está sempre dentro daquilo que a gente... Uh, né uh, não, não tem como desvincular uma coisa da outra. assim uh, Obviamente que o viés é o da cultura pop. né uhum. então uh, E no nosso caso, a gente está trabalhando com uma IP que é, uh, um RP, é, é baseado em troupes de RPG, né? Uh, hum. Então, assim, obviamente que vão ter coisas que são, uh, por exemplo, tem uma... A, a bem óbvia, assim, é tipo, ah, vai ter donzela, vai ter, sabe? E a, a, o negócio é como tu subverte isso, como tu inclui isso no teu discurso, como tu trabalha essas coisas, como que tu pega conteúdos que podem ser problemáticos e tu trabalha para não ser problemático ou para gerar hum. discussões interessantes também né hum. é, não precisa hum. ser é, se abster de falar das coisas acho isso que é, é, trabalhar com eles também tem traz traz esse aspecto e acho isso importante muito bom muito bem Orlando Fonseca aqui com a gente pessoal obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aqui na live se quiser façam perguntas é uma coisa que eu que eu queria saber mais cotidiana. O que, que você anda jogando, Orlando? O que que te chama atenção na indústria hoje em dia? Pode falar do Brasil, do exterior. O que que você gostou de jogar esse ano? Cara, esse ano é... Não eu jogo. Nada. Assim, eu jogo muita coisa para estudar, né? Sim. Joguei muito, muito card game esse ano para estudar. É... Mas assim, eu eu, eu tive uma, uma época lá no começo do ano de jogar Elden Ring porque né, é meio uhum. que todo mundo tava jogando, mas uhum. eu não. Joguei, nem terminei o jogo, é... nem eu. É... eu acho que é o jogo do ano, mas eu não terminei. Talvez a, a, o, com certeza os dois jogos que eu mais joguei esse ano foram Vampire Survivor e, uhum. e Marvel Snap, assim, disparado. Essas coisas que eu mais joguei esse ano, é, e aí o meu meu jogo da vida, que eu sou viciado em Diablo 2. Enfim, joguei o Resurrected bastante esse ano, porque né, é o, uhum. o jogo que me fez querer, entre outros, o jogo que me fez querer trabalhar com jogos. Então, é, joguei bastante a mesma coisa pra, como jogo de conforto, assim. Mas nesse, agora, no último mês e meio, eu só joguei Marvel Snap, praticamente. <risos> Para quem não sabe... Não, e... Pode falar, desculpa. Pra quem não sabe, é um joguinho de carta novo do, do Magic. É, ele ele tem para PC também, mas tem. Uh, é, é especialmente mobile, né? Uhum. É mobile e chegou com tudo aí, tá forte pra caramba. É, tava, tava Foi, inclusive, premiado aí pelo BGA hoje mais cedo, sabe a lista? Ah, eu é, nem sabia disso. Foi, ó. Deixa eu ver aqui só, se eu não tô falando, sendo muito louco aqui, mas eu, se eu não me engano, acho que era isso tava na, na, na lista, deixa eu ver aqui só um minutinho, só não falar, falar besteira, se ele não venceu, ele tava na lista de indicados, mas o Marvel Snap aqui, deixa eu ver aqui, a lista já tá abrindo, não tava preparado para essa fala aí, minha internet resolveu ficar um pouco lenta agora, mas o Marvel Snap ganhou como melhor jogo mobile, Second Dinner da Newverse, como uhum. publisher também, então ele tá lá, bem colocado. É... O que, que você recomendaria, é, Orlando? Falei o tipo de jogo, um jogo que o cara possa terminar. O que, que você recomendaria para um cara que quer começar a desenvolver games? Faz uma faculdade, pega um cursos online para se aprimorar. O que, que você daria de primeiros passos para um cara entrar nesse mercado? O negócio é, assim, acho, acho legal a faculdade. Eu, eu tava um estava, de entrar aqui... É numa discussão com os amigos hum. que né não vão receber bolsas essa semana né, das suas iniciações científicas, Sim. seus doutorados, seus mestrados. Terrível. Então, assim, dizer, dizer para as pessoas fazerem faculdade nesse momento é, é terrível. Eu espero que isso melhore e a gente possa voltar a ter uh, não só bons cursos no Brasil, como valorização dos cursos no Brasil e da ciência no Brasil e tudo mais. Mas acho, acho, acho que, assim, a faculdade de jogos em especial ou as faculdades que são uh, afins, como né, ciência da de computação, desenho industrial e design, e, enfim, essas faculdades que as, que as pessoas acabam caindo no, no universo do mercado de jogos, uh, elas são importantes especialmente para tu achar pessoas que têm o mesmo interesse que tu uh, e, e começar a, a, a produzir coisas, porque assim, fazer coisas. É, é possível fazer jogo sozinho? É, mas é quase impossível. E é muito pior, talvez, eu acho. um jogo é um negócio para fazer é, em times mesmo. É, existe, porque tem muitas disciplinas envolvidas com fazer jogos, né? Então, achar os, as pessoas próximas que gostam e têm os meus interesses e querem fazer projetos, acho que é importante a faculdade tem um papel uh, fundamental nesse aspecto. Uh, e, além disso, uh, né eventos, game jams e e tudo mais é onde tu também vai encontrar pessoas que estão fazendo a mesma coisa que tu. Uhum. Novamente, fazer coisa sozinha é quase impossível. Então, um acha as pessoas que estão fazendo jogos, que querem fazer jogos também. Uh, seria a minha principal dica. Depois disso, tentar fazer coisas pequenas. Não pensar muito no tipo. Se tu tem a possibilidade de fazer isso, obviamente, no começo, não pensa muito na parte comercial da coisa no início mas em executar e aprender como faz e o que, que porque tu vai errar muito até começar a ficar bom na coisa então é, <risos> é, é, é bom começar a errar logo assim então é... comecem com projetos pequenos com projetinhos de jam e tudo mais para fazer do começo ao fim terminar coisas que são pequenininhas mesmo coisas que podem querer dizer alguma coisa muito mais pessoal porque tu tá nesse momento que tu ainda pode fazer isso se tu tá iniciando aproveita para fazer isso no começo uh, e depois obviamente tu vai tentar entrar na indústria tentar ir para empresas maiores e tudo mais tu vai te mover com as coisas mais técnicas do dia a dia aprender e aí tu vai ver com, com quantas áreas é, existem trabalhando no mercado de jogos e tudo mais então aproveitem esse início para fazer coisas pequenas e termináveis Orlando, dando uma aula aqui e falando também sobre o problema que está rolando nas universidades hoje, que é a falta de financiamento para pesquisa e para especialização dos profissionais. Orlando, muito obrigado pela tua presença. Teve alguma coisa que eu não perguntei ou que a turma não perguntou que você queria acrescentar? Não sei, cara. Acho que, acho que eu falei uh, o, sobre o jogo mais ou menos o que eu posso falar ainda. Uhum. A gente... Né, uh, Co não, a não, mão divulgamos, falar mais coisa. não divulgamos data, isso é, é algo importante, a gente falou disso na BGS. Contra o crunch tem, time, né? É, nem é tanto por isso, assim, a gente tem até ideias de, de quando a gente pretende uhum. lançar, mas uh, muitas coisas acontecem pelo caminho, uh, mas a gente quer começar a mostrar esse jogo para o público tão logo seja possível, uh, porque a gente sabe o quão importante é o público do Jovem Nerd para esse tipo de produto. Uh, a gente quer se aproximar desse público o quanto antes. Então, uh, a ideia é que assim que possível a gente já comece a mostrar coisas para o público, demo, uh, beta, é, o que for. A gente ainda está pensando nas estratégias corretas para fazer isso, obviamente. Uh, mas a, é, a nossa ansiedade está aí de querer mostrar isso o quanto antes mesmo. Mas tem muita coisa para fazer ainda. Tem muita carta para a gente desenhar e, e, e balancear ainda. É difícil pra caramba, gente. É construir um prédio é, é construir um prédio com carrinho, com rodinhas embaixo. <risos> Esse é o desenvolvimento de games em comparação com outras mídias. Orlando, muito obrigado, querido. Adorei matar saudades de você. Fazia muito tempo que a gente não conversava durante Realmente, 40 cara. minutos assim, querido. Um abração, viu? Até mais. Valeu. Até pra... mais, tchau, tchau. Tivemos o Orlando Fonseca Júnior aqui conosco, gente. A gente vai continuar mais um pouquinho aqui na live. Obrigado pelas curtidas, pelo carinho de vocês aqui que estão conosco. Eu vou dar um giro de notícias rapidinho, que a Monique Alves aqui separou algumas notícias para a gente. Vamos falar dos vencedores do Brasil Game Awards, que eu falei agora há pouco para vocês. É, vamos falar aqui a respeito de outras questões também, a respeito de um boato que saiu publicado por um jornal. E vamos falar também de The Last of Us e de Gran Turismo 7. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando. Vão curtindo, vão compartilhando, gente, que é muito necessário. Vamos começar por essa notícia muito importante aqui: conheço os ganhadores do Brasil Game Awards. O Drops de Jogos participou do júri de sites que escolheram os melhores jogos do Brasil. É, internacionais e nacionais. Elden Ring é eleito o jogo do ano e leva mais duas categorias. Fobia Sandifna Hotel fica com o prêmio de jogo brasileiro do ano. Vamos então para a notícia aqui. Elden Ring, desenvolvido pelas From Software e publicado pela Bandai Namco Entertainment, foi eleito o jogo do ano de 2022 pelo Brasil Game Awards. Júri independente que reúne mais de 100 veículos, produtores de conteúdo e críticos de videogame. Além disso, o jogo levou outros dois troféus é, de melhor jogo original e melhor RPG. Outros de destaques incluem o Phobia de San Diff na Hotel, desenvolvido pela Pulsatrix e publicado pela Maximum Games, God of War Ragnarok, desenvolvido pela Santa Monica Studios e publicado pela Sony Interactive Entertainment, que venceu em três categorias, melhor jogo de ação e aventura, melhor trilha sonora e melhor dublagem para o português. Aí tem a lista aqui de vencedores. O jogo mais aguardado para 2023 é The Legend of Zelda Tears of Kingdom, que é o sucessor do Breath of the Wild. Melhor jogo original Elden Ring. Melhor periférico, Steam Deck. Melhor jogo de tiro, Call of Duty Modern Warfare 2. Melhor jogo de ação e aventura, God of War. Melhor jogo de luta, Multiversos. Melhor RPG, Elden Ring. Melhor jogo de corrida, Gran Turismo 7. Melhor jogo de esporte, EA Sports FIFA 23. Melhor jogo de estratégia, Mario Rabbits Sparks of Hope. Uh, melhor jogo para família, Lego Star Wars Saga Skywalker. Melhor jogo mobile, Marvel Snap, que o Orlando estava tá falando agora há pouco e está jogando. Melhor multiplayer, Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder Revenge, que eu gostei de jogar da Tribute Games com a do Melhor trilha sonora, God of War Ragnarok. Melhor estúdio, Santa Mônica Studio, Melhor publisher, Sonic Interactive Entertainment. Melhor jogo independente, que é o indie mesmo, ganhou o Stray, de jogo internacional. Melhor dublagem em português God of War Ragnarok. Melhor equipe de esportes do Brasil, a Loud Melhor pro player do Brasil, o Gustavo Sassi Rossi, da Loud E o melhor jogo de, de esportes ficou para Counter-Strike Global Offensive, que é o jogo é, de esportes mais comercializado e bem-sucedido no Brasil. Vou falar de uma pauta controversa aqui, gente, mas para não fugir da questão da política, uma notícia do Estadão circulou, e ela carece um pouco de algumas comprovações materiais. Sem informações concretas, o Estadão diz que o Lula vai aumentar impostos nos games. A informação não é confirmada pelo gabinete de transição do presidente eleito. No dia 30 de novembro de 2022, o jornal Estado de São Paulo afirmou que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva fará revogaço de 20 medidas de Bolsonaro para o comércio exterior, retirando reduções de impostos. Entre os itens elencados pelo Estadão está o setor dos videogames. O jornal Centena... No Jornal Centenário, na coluna do Estadão, eles dizem o seguinte, jet skis, veleiros e videogames que tiveram as tarifas de importação reduzidas sob Bolsonaro terão benefício revisto no governo Lula. O time do petista identificou portarias, decretos e resoluções que serão alvo de uma reversão em um total de 20 revogações que deverão fazer parte do revogaço prometido por Lula no início do seu governo. O diagnóstico é que essas medidas na área comercial beneficiaram produtos de luxo e foram concedidas sem critério técnico. A despeito de outras necessidades da indústria brasileira, de importação de insumos e componentes, no revogaço constam ainda revisões de medidas antidumping, de reduções tarifárias que violam as regras do Mercosul e de portarias que alteraram critérios de inclusão do extarifário. Os videogames só são mencionados no início do texto, sem mais detalhes. A informação vai de encontro com o conteúdo da cartilha Lula Play, eu fiz parte, estou falando aqui de forma transparente com vocês, entregue ao presidente eleito e aos integrantes do gabinete de transição. No documento elaborado por profissionais do setor de jogos, há defesa de reduções mais efetivas de impostos nesse mercado. O gabinete de transição de Lula não deu de declarações oficiais ao Estadão no sentido de pensar uma política de aumento de impostos para jogos digitais. Jair Bolsonaro, presidente em exercício, fez quatro reduções de impostos que não tiveram efeitos nesse mercado devido à alta do dólar e à retração econômica. O rumor, no entanto, se transformou em um fato em alguns veículos de jornalismo, como Tudo Celular, meu Playstation, Game Hall, o canal de YouTube Central e a Central Xbox, repassaram o que foi informado pelo Estadão sem nenhum trabalho de checagem posterior. A gente está cobrindo esse assunto. Eu comecei falando num vídeo do canal Bem-vindo, do Bem-vindo Siqueira. E aí senti a necessidade de escrever essa notinha é, para vocês ficarem muito bem informados. Vão curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando. Vou curtindo, vou compartilhando, gente. Vou pegar aqui também uma informação sobre o The Last of Us para vocês ficarem muito bem informados. Muito obrigado aí a todo mundo que está assistindo essa live. The Last of Us, série ganha trailer bem completo, parecido com o jogo. Na tarde desse sábado, dia 2 de dezembro, a HBO liberou o primeiro trailer completo de The Last of Us, série inspirada de TV no jogo do homônimo da Sony, durante a CCXP 22. O vídeo traz muitos detalhes da jornada de Joel e Ellie para se encontrarem com os vagalumes, o grupo que pode criar a cura para o surto de fungos do Cordyceps Que infectou toda a humanidade O material finalmente detalha mais o universo Que a obra vai explorar Trazendo muitas referências ao primeiro jogo da franquia Lançado para o Playstation 3 Com um remaster para Playstation 4 E outro para Playstation 5 Chamado The Last of Us Part 1 Vamos ver esse trailer aqui Que está bem bacana Vamos lá Vou rodar? Vou rodar? Muito bom meu Sensacional Muito bom a gente ver Videogames inspirando séries como essa que a gente está vendo aqui. E mais uma notícia, gente. Super Mario Bros. Novo trailer traz referências de clássicos e mais personagens. A Illumination e a Nintendo finalmente divulgaram o trailer do filme de Super Mario Bros., o lançamento marcado para 2023. No novo trailer, é possível ver mais personagens clássicos da franquia do encanador mais famoso do mundo e adjacências, com direito à primeira aparição de Donkey Kong e alguns novos detalhes da trama. Vamos ver juntos também. Acho legal. Bom, abril do ano que vem, gente, para todo mundo ficar es esperto. E olha só, mais uma notícia importante pra gente fechar. É, Gran Turismo 7 no PC, criador da série, diz que considera a ideia. A onda de jogos do Playstation com versões para PC pode ganhar um integrante de alta velocidade. A Polyphonic Digital considera lançar uma versão de Gran Turismo 7 para computadores, segundo o caso Nori Yamauchi, criador da franquia de simuladores de corrida. Em entrevista ao portal GT Planet, Yamauchi afirma que considera um porte de Gran Turismo 7 para PC e também faz suas ressalvas. Gran Turismo é um título muito otimizado, não existem tantas plataformas que podem ro rodar o um jogo a 4K e 60fps de forma nativa, então a maneira de tornar isso possível seria limitar a lista. Não é um assunto simples, mas com certeza estamos de olho nisso e considerando, disse o CEO da Polyphonic Digital e diretor do jogo. Lançado em março de 2022, Gran Turismo 7 está disponível para Playstation 4 e Playstation 5, no entanto, somente Playstation 5 tem suporte para rodar o simulador de 4K de resolução e a 60fps em toda a história da franquia, Uh, todos os jogos foram lançados exclusivamente nos consoles da Sony. Essas são as notícias de hoje, gente. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanha aqui. Vida longa e próspera, gente. Boa noite para todo mundo. Boa janta para quem ainda não jantou, gente. Até mais. Tchau, tchau.